Olha, porque nós tivemos a notícia de que havia alguns votos separado, dois ou três pelas informações que nós tivemos, que tinham por objetivo destruir o princípio da neutralidade da rede, que é um dos pilares do marco civil da internet. Então, diante do risco de ir para uma votação sem a certeza da aprovação do relatório e, portanto, da garantia do princípio da neutralidade, nós achamos mais prudente aceitar o adiamento da votação, mais prudente e mais responsável, e garantir a aprovação do relatório depois das eleições com o número de votos necessários para garantir a neutralidade da rede, a privacidade dos usuários e a liberdade de expressão, que são os três pilares do marco civil. É, só uma pergunta, Mulon. É, para as pessoas que não entendem, o que significa o voto separado? Qual é o risco disso para o pro projeto de lei? Voto em separado é uma espécie de relatório alternativo ao relatório que eu fiz. Ou seja, outros parlamentares apresentariam um texto diferente para o marco civil, que nós desconhecemos, que tomaríamos conhecimento na hora da votação e que podia ser uma tragédia, um desastre para as ideias que compõem o marco civil que foram construídas com tanto custo pela sociedade civil e pelo governo com a participação de toda a sociedade brasileira. Então, para evitar esse risco de, de repente, ser aprovado um relatório completamente diferente do que a gente vem discutindo até então. E desse relatório ir para o plenário para ser aprovado, nós achamos mais prudente aceitar o adiamento e votar depois das eleições. Antes de Dubai, porém.